Pain Pinto? Não. Ota. The... Eu tô no site errado? Isso aqui é em inglês. Isso aqui é em inglês. Não faz sentido. <risos> Por que pinto? O que é pinto, mano? O que pô é um pinto em inglês? O que é um pinto? What is a pinto, man? What the fuck is a pinto? What is a pinto? Translate... Pinto to Portuguese. Pinto. Pinto beans. É um feijão carioca. É o, o feijão carioca É o pinto bean. Eu não acredito nisso. Tô mal medo de pesquisar pinto em live pesquisando imagens de pintos no Google.